Chega. E aí, minha galerinha, quando o inverno chegar, onde você vai estar? Tá? Já desistiu dos bitcoins? Já abandonou suas carteiras? Hã? Você acha que nós vamos continuar em bear market ou em bull market? Essa é a resposta que eu vou tentar passar na minha cosmovisão no vídeo de hoje. <música> Galerinha, não tá nada fácil para o Bitcoin. O volume desabou, o número de carteiras novas também desabou e o número de transações também desabou. Eu vou mostrar tudo isso para vocês logo a seguir. Mas antes disso, não se esqueça aí, por favor, deixar o seu like aí para ajudar o canal. Também comente aí o que você está achando das nossas análises. Todo mundo quer saber se começou o bear market, se vai começar o bear market ou não. E eu tenho uma opinião de que ele já começou em maio de 2021. E vocês vão falar, o professor ficou louco. Por quê? Porque todo mundo espera ver um volume, todo mundo espera ver um volume igual a gente viu lá em 2018, um pico enorme, só que o que aconteceu é que esse ano nós tivemos uma pandemia e de tal forma nós não tivemos esse grande pico, parece que alguma coisa aconteceu diferente de todos os outros anos, né pessoal, e é lógico que nós estamos falando da pandemia, então o que, que aconteceu com os modelos? E aí eu faço minha meia-culpa aqui, peço desculpa para vocês. O Plan B também fez modelos, mostrando que ia chegar a mais de 90 mil. O André, inclusive, também fez na nossa primeira live no canal. Também mostrava, ele me convidou para o canal justamente por isso, porque parecia estar certo. Qual era o erro de todos os modelos? Todos eles mostravam a economia, usavam dados da economia, de 2010 até 2019 para fazer o modelo dessa nova onda, só que essa onda não teve um crescimento econômico de 4% em média ao ano mundial, igual nós vimos nos outros anos. Nós tivemos a pandemia e a pandemia derrubou o que talvez ia ser o nosso grande pico em maio, na minha opinião, tá certo, pessoal? E agora está desabando. Estava em 4.8 bilhões Caiu 17,8% o volume, pessoal. Nós estamos com o volume baixíssimo, tá bom? Bom, eu já falei para vocês que eu uso os histogramas dos preços para descobrir quais são as, os suportes e as resistências. Então, eu faço a função de densidade, que é essa que vocês estão vendo em amarelo aqui, ó tá vendo? Eu faço a função de densidade desse histograma e a partir desta função de densidade eu consigo encontrar aí quem são os suportes tá bom pessoal então veja no outro vídeo eu tentei falar para vocês o que que se passasse aqui de 52,5 k seria uma ótima oportunidade de entrada mas aconteceu isso não não aconteceu tá certo a gente ficou preso aqui e vejam que essa região, é, quanto menor aqui esse valor da função densidade, mais difícil é de ultrapassar esse vale, tá bom? Então o vale de 50 mil dólares, aí mais ou menos 5%, se tornou uma barreira muito difícil para a gente ultrapassar. E eu, cre eu acredito que para a gente conseguir estourar essa zona aqui, galera, nós vamos precisar de volume. Nós vamos precisar de muitas transações ocorrendo na rede e muitas carteiras novas abrindo. Não é o que eu estou vendo aqui, tá bom, pessoal? Então, se não é o que eu estou vendo aqui, a gente tem que começar a ficar atento, principalmente quem está fora do mercado e está esperando a oportunidade para novas entradas, nos outros fundos, nos outros suportes que vão haver aí, caso essa baixe, essa baixa continue, tá bom? Então, nós temos aí em 40.600, um, um bom suporte, e depois em 36.000. E, obviamente, que se a gente começar a perder essas zonas, pessoal, vai ser um salve-se quem puder. Então, veja aí. Ó, o número de transações essa semana, o que, que aconteceu com ele? Subiu? Não, não subiu. Ele caiu 5,8%. Então, veja que nós entramos aqui ó, numa, linha, numa linha de tendência de baixa desde novembro, tá bom? E os dados on-chains mostram o pico quando? Eles mostram o pico na região de maio, que é por isso que eu falo para vocês que realmente pode ter acontecido um, uma mudança drástica devido à pandemia e a gente está considerando que. Fique esperando aquele pico, sabe, pessoal, que ele simplesmente não vai aparecer. Tá bom? Olha lá, o número de endereços novos, olha o que eu falo para vocês. A gente esperava o quê? Esperava que houvesse aí, ó, um pico. Né? Cadê esse pico? Esse pico que nós vimos claramente ele em 2017? Onde que ele está aqui? Sumiu? Então percebam que a gente teve um sério problema. Eu uso para análise do, do meu Bitcoin Waves, que foi o primeiro modelo que eu fiz aí, eu usei os dados on-chain para descobrir quando seria a data para vender, a melhor data de 2021 para vender. E ele apontou para mim maio. E o que, que aconteceu? Em maio nós tivemos o pico aí de carteiras novas, em maio nós tivemos o número de endereços também, de transações tudo acontecendo em maio e não aconteceu agora, no final do ano, tá bom, pessoal? Eu peço desculpa novamente para vocês aí, aqui está o artigo que o André me levou para o canal, tá bom, pessoal? E o meu erro basicamente foi esse. E o que eu considero que o Plan B também errou aí e que eu considero que o André também errou aí. O nosso principal erro foi qual? Foi... Olha, tá vendo? Dando em maio aqui, ó, dizendo que ia ser em maio e junho o pico, tá vendo? E dizendo que ia ser mais de 99 mil dólares. E qual foi o principal erro aí, galera? Foi desconsiderar a pandemia. A pandemia da gripe espanhola, em 1920, fez com que o índice Dow Jones caísse mais de 30%. As ações todas derreteram, porque a pandemia da gripe espanhola matou mais pessoas do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Então, a economia derreteu. Foi o que aconteceu agora e nós não nos percebemos disso. Tá bom, galera? Olha, vejam só o que está que acontecendo justamente quando a gente estava querendo, em maio, ter o pico do Bitcoin. Nós estávamos cruzando a segunda e a maior onda da pandemia, com todos os países fechando fronteiras e a economia desandando, a economia freando, tá bom? Então, realmente, isso era imprevisto, tá bom, pessoal? Realmente, isso deveria ter sido considerado pela gente nesses modelos. Se você considerar aí uma queda de 30% nos mercados voláteis, como era o índice da Jones em 1920, da gripe espanhola, então... Se a gente viu que ia dar mais de 90k e aí deu 69, 68 mil, quase 70 mil dólares, talvez a gente já tenha passado pelo pico, tá bom, galera? Ó, e veja o que nós estamos passando agora. Nós estamos passando por uma quarta onda no mundo, infelizmente, e por conta disso também certamente está afetando os o mercado em global, mas também está afetando aí o nosso mercado, tá bom, pessoal? Tem alguma coisa boa para falar hoje, professor? Não, não tenho. Ainda tenho mais uma, um modo de mostrar para vocês que talvez o pico já tenha passado mesmo. Percebam que o interesse pelo Bitcoin, o interesse pelo Bitcoin em 2017, teve o pico dele bem aqui, ó lá. Ó. Né? Bem quando foi a alta do Bitcoin. Só que dessa vez, nós estávamos esperando aparecer um pico maior né, do que o de 2017, com mais interesse do que houve em 2017, mas não foi isso que a gente observou. O que a gente observou foi o quê? Foi que nós tivemos um pico lá em maio, mas agora desabou o interesse pelo Bitcoin. Então, nesse cenário, seria possível a gente imaginar uma super alta de 100 mil dólares? Pense comigo, pessoal, se a gente não consegue mais chegar no 100% que a gente teve, nem comparado a 2018, o interesse do Bitcoin chegou nessa nossa temporada, nessa nova onda. Então, realmente algo está acontecendo. Então, veja que quando eu observo o interesse das pessoas, né, uma análise de sentimento das pessoas, o pico realmente passou. O pico passou. Tá? Então, me parece que esse último pico que a gente teve aí de 69K foi realmente uma, uma coisa das baleias e acabou aí prendendo muita gente. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu esteja errado quanto a essa análise. Tá bom? E no relatório da Glassnode, o que, que eles mostram aí? Olha só, eles falam que o, o Bitcoin está caindo e sugere uma linha na areia que está dividindo aí o Bull e o Bear Market. Então eles mesmos já começam a demonstrar um certo, uma certa impressão de que pode ser que o mercado esteja entrando em baixa, tá bom, pessoal? Veja aqui que nós temos. Algumas divergências, eles apontam, por exemplo, como a aceleração das perdas que estão acontecendo agora, conforme o preço cai. Tá? E uma coisa boa, ao menos, é a camada 2. Na camada 2, percebam que não tem muitos bitcoins nas exchanges. Então, eles estão desabando em volume. O problema nosso qual é? O problema é que a busca, o interesse né, pela pela procura, né, está baixo. Então, estando baixo, dificulta aí a nós termos uma grande alta no mercado, tá bem, pessoal? Uma possibilidade que o Benjamin Cohen, né, Siga o Benjamin também, ele é muito bom analista, tá bom? Ele levantou a possibilidade de que esta onda então poderia ser alongada e entrar 2022, o que não seria nada mal para os Bitcoiners, certo, pessoal? Ele baseia-se no fato de que aqui estão as quatro ondas, tá bom, pessoal? Então percebam que esta daqui é a primeira onda, essa que eu fiz aí em cor de ouro, né? Ela está aí do Pizza Day até a primeira Raven, então o pico saiu nessa região, depois nós tivemos a segunda onda aqui e a terceira onda que teve o pico em 2017, tá? Tá? percebam que ela saiu o pico muito depois das outras ondas. Então é essa teoria que eles levam a acreditar na possibilidade de que em 2022 nós poderíamos ter aí então o pico, o último pico desta desta bull run. Eu não descarto essa possibilidade, apenas vejo ela como uma possibilidade muito menor. O tamanho dessa possibilidade está exatamente nessa figura aí, de 3 para 1, 4 para 1, a possibilidade de que nós estejamos mais em um bear market do que em um bull market, porque, afinal de contas, isso também teria que subir o interesse para a gente acreditar que o mercado vai ganhar força. Então, o que, que a gente pode concluir da análise on-chains desta semana? De que a rede está sem força para novos pumps, inclusive pode ser que ela busque novas linhas de suporte para assim ganhar força para novas altas, tá bom, pessoal? Eu sei que a notícia não é muito boa, mas de todas formas, peço aí que vocês deixem o like para a gente continuar a divulgar as análises on-chain neste canal. Um abração a todos e uma boa semana!